Boa, tão boa. Para si para si. Muito obrigado. Isto são os teus últimos trabalhos, Emílio. Este é o mais recente. Este é o mais recente, a Perla do Estuário. Um, Emílio, antes de mais, bem-vindo ao Conversa ao Sul e antes de mostrar esta perla do estuário lá para casa, deixa-me de dar-te os parabéns pelo trabalho maravilhoso que fazes. Obrigado, Emílio um recolher do que é a história através da escrita uh, da Guiné-Bissau, do teu país, uh, que à distância acredito que tanteamos, porque tu vives em Edimburgo, na Escócia. Uh, este trabalho é um trabalho quase de recuperar a história, recuperar é o que é Guiné-Bissau. Antes de mais, muito obrigado, David, muito obrigado, Conversas ao Sul, e muito obrigado ao público. Esta Ai, são amorosos, um eles são os queridos. <risos> Só, sim, senhor. Exatamente como disse, e bem...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 E tentei narrar, mas com o um pendor da poesia que deu, a um livro muito saboroso de gostar. Pelo menos é o que, é que sim, os leitores está dizem. Aqui recomendado, está aqui recomendado. É, Emílio, tu além de escreveres, gostas também de contar histórias, tal como dizias, uma tradição que recuperaste da tua avó que, ou que veio contigo a partir dela. Eu não posso deixar-te ir embora sem poder fazer -se aqui um bocadinho. Um minuto, nada mais. Estás isso. à vontade, a casa é tua. E eu aproveito... Olivier, acompanhas...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 Calar-me enquanto sofres, nunca sou um pedaço teu. Obrigadíssimo a todos. Emília. Emília. oportuna! Uau! Uau! Emílio... Emílio, 40 milhões de pessoas que viram este momento. 40 milhões. Não, não pretendo divorciar, estou satisfeito. por isso. Já percebemos que sim, com muito orgulho. Que bonito, caramba, foi Obrigado, tão bonito. Mano. Muitos Obrigado parabéns. É preciso ter coragem, puxa, para, para vir à televisão <risos> e falar assim com tanta paixão. Já percebi que estás mesmo apaixonado. E ela escondeu-se. Não se escondeu não, que eu estou a vê-la daqui. <risos> Está ali no nosso público. Emílio, vamos chamar o próximo convidado que se vai juntar a nós na, na, nesta conversa, aqui nos sofás. Ele desde cedo começou a desenhar a